Na jornada rumo ao tetra, o peixe saiu na frente fora de casa. Mas ainda tem 90 minutos de luta. Santos e San Lorenzo. Sintoma de um grande jogo. É a rivalidade Brasil-Argentina por uma vaga na fase de grupos. Nesta terça, 9h15 da noite. Copa Comebol Libertadores. Aqui no SBT.